Volta aí um pouquinho, por favor. Acho que eu tô... tava sério, velho. Vamos fazer tudo de novo? Agora vai. EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre as Olimpíadas no Japão? Hoje é dia de curiosidades. Nada que você não encontre na internet, mas é um saco procurar, né? Sabe quantas vezes o Japão já sediou os Jogos Olímpicos? Ao todo, contando com essa de Tóquio agora, foram quatro vezes. Duas de verão, em 1964 e agora em 2021, que era para ter sido em 2020. E duas de inverno, 1972 e 1998. A gente vai focar nas Olimpíadas de verão, que é a mais tradicional para os brasileiros. Lá em 64, o Brasil mandou apenas 68 atletas para a Olimpíada. E só tinha uma mulher, viu? Era a Aida dos Santos, que, diga-se de passagem, representou muito bem a mulherada. Ela ficou em quarto lugar no salto em altura. Para essa Olimpíada são 301 atletas, rapaz. Olha só a diferença. São 161 homens e 140 mulheres. Na primeira vez que Tóquio cediu uma Olimpíada, o Brasil só conseguiu colocar uma medalhinha no peito. Foi uma medalha de bronze com a seleção masculina de basquete. Olha aí. Infelizmente, não teremos basquete brasileiro em Tóquio. Nem a seleção masculina e nem a feminina conseguiram vaga para essa Olimpíada. Mas tudo bem, viu? Teremos brasileiros em 35 modalidades. É o maior número de brasileiros em uma Olimpíada já realizada fora do Brasil. Até porque quando o país excede, é tem direito de colocar atletas em todas as modalidades. Aliás, o Brasil tem chances reais de quebrar o recorde de medalhas alcançado na Rio 2016. Foram 19 medalhas daquela vez, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Para essas Olimpíadas, o time Brasil tem atletas considerados favoritos em várias modalidades. Claro que favoritismo não ganha medalha, mas a gente pode existir também o otimismo, né? E sempre rola uma surpresinha, né? Aquele brasileiro que ninguém espera nada e vai lá e... Ódio! Então é isso, galera. Agora é só torcer, viu? Se inscreve no canal, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio e para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!